leg se tem de ferragem tá uma loucura esse podcast aqui espero que vocês estejam gostando o gorila o gorila é bom demais eu queria o a gente eu Tá bom. Tchau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. A Leque tinha uma assa. Meu pau não tá uma Você tem alguma pergunta para os rapazes com Mano. síndrome de Tourette? Pode tirar suas dúvidas, esclarecer? O cu e o pau da Leque é 350. Últimas unidades aqui, né, mamão? Vem, vem, vem, vem. vem. O caminhão oh, tombou e olha que mamão. Vou falar assim pra você, assim agora. Quase bateu a cara no microfone. <risos> eu vou falar assim, você já se já foi em Máquina. velório, mano. O já foi não, em boa, velório. Boa, boa, boa. boa pergunta, boa pergunta pra caralho. Pergunta pra caralho, boa. Quem inclusive... Que é muito boa, é muito a boa. A minha avó morreu com a pica na boca semana. <risos> não, desculpa, desculpa. Vó. Ai, eu do eu céu. não quero acabar. Quantas horas já tem? Ah, tá pra ficar eu, mais eu um minuto. Mano, eu tô, eu tô preocupado. Isso é muito bom. Desculpa, eu tô preocupado. Desculpa, tá? Ô, oh, ô, oh, poca pica. Eu tô preocupado com o ouvido dela, viu? Não, vocês estão gritando pra caralho. Para, desculpa. Porra, Michael Jackson. Eu, fala aí, fala aí, você no eu, velório. O velório, eu nunca fui em velório por causa da, que vai dar merda. Eu falo, morreu, morreu, mano. Aí vai enterrar, enterrar, tira, né, tá viva. Minha avó morreu. Minha avó morreu, eu não fui no velório. Geral foi, fiquei lá comendo geral na casa da mentira. Eu fiquei lá dentro do velório. Fiquei dentro de casa, mas não fui. O geral porque eu um não psílio. Eu pô, falei, não vou, porque eu vou falar, morreu mamando. Quando eu, quando eu fui levar a minha avó, que ela tava passando mal, engajou com a porra, mentira. Ela foi, tava. Eu tava 102 anos, cara, um século, cara, qualidade. <risos> então é, morreu com 102 anos. Aí a gente foi levar ela, aí tava lá, minha tia chorando, pô, morreu, mamando, morreu, isso Aí eu queria rir, velho. Porque ela, ele morreu mamando. Meu primo, mas meu primo já tava ligado, inclusive, William, beijo no teu cu, é corno, mas a gente boa. É corno, mas é gente boa. Corno, a gente é, boa. Corno. é. Aí ele tava lá e tio meio que ele, aí eu falei que eu morreu, morreu. Aí eu não fui lá dentro, do hospital, tá ligado? Que eu falar, morreu, ela <risos> ah, tá rindo, morreu. É curete, né, porque eu fiquei triste pra caralho. Mas eu não chorei, não sei porquê. Não acho que eu vou no velório da minha mãe se eu tiver viagem. Não dá pra entender no... nada, né? Não a linha já. de raciocínio dele vai aqui aí... Tu não tá aí entendendo não, é não, eu tô tentando juntar. Então, tá, eu não fui no velório da minha, minha avó por causa que eu falei fazer um tico e morreu. -se, é, Carla Tourette, tá ligado? Morreu, se fudeu Já foi em velório? Não, já, já. Não, ele, fala, bastante, ele fala, é ele fala zoando. Eu não chega em nada, né? Ele quer falar sério, mas ele tá zoando. E é tu, demais aí, pô, eu, eu quero falar, falar sério Tipo, acho tá que eu zoando. vou Na hora da minha mãe e do meu pai eu vou Mas geral já vai entender como tá Não, história, acha? Então. Deus me livre, Não fala essas <risos> coisas não, não. Eu, eu e o Alex sabem o que é morrer um pai